Seguinte, hoje eu vou fechar a Corrida do Lenhador Que é o desafio que apareceu Aí pra gente fechar E vou ganhar uma recompensa Muito top, que todo mundo Quer, a nova skin Da torre do Clash Royale Você sabe como vai ser isso? Meu amigo, eu só vejo uma coisa Clone em tudo! E aí, Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Galera, é o seguinte, hoje nós vamos fechar a corrida do lehador. Aquele desafio que apareceu, que aparece vários corredores. Arena em fúria doideira demais. E vamos conseguir com isso também a nossa recompensa master. A nova skin das torres do rei e das princesas. Muito legal! Quer saber como vai ser isso aí? Então veja agora, mano. Então... Partiu pro jogo! É isso! Agora estamos na última partida aí da corrida do lenhador. Aquele desafio que é doideira, que vem corredor de todos os lados. Eu tô com um deck de golem clone e a missão é tentar clonar tudo pra ver o que vai acontecer. Mano, a gente já conseguiu dar um belo de um dano ali, hein? Só pra avisar que a gente tá com um belo de um dano dado ali, hein? Já, já foi bom, gostei. Gostei do dano que a gente deu ali, hein? Vamos ver se a gente consegue segurar ali. Daquele lado... Tá vindo ali bastante coisa. Beleza. Se a bruxinha for destruída ali, pode dar muito bom, hein? Vamos acabar ali com a vantagem dele? Porque ninguém quer ter, perder ele, ter vantagem assim de ele tirar o adversário, não, meu. Já levamos a primeira torre. Já conseguimos uma parte da nossa meta aí. Já foi. Olha lá, batendo pra caramba naquela torre. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, ó. Deixa eu só ver o que ele vai fazer. Ele não fez nada. Eu vou botar só o meu... Lenhador aqui, Eu vou tentar clonar aqui, ó Será que ele parou de jogar? Será que ele parou de jogar? Se ele parou de jogar, a gente vai fazer combaço De clone pra caramba, mano Vamos ficar de olho aí, porque vai ser a ideia Vamos lá Tá? Eu acho que ele parou de jogar, vai deixar a gente Fazer nossa brincadeira Tranquilão, então, meu amigo Vai ter clone Vai ter clone Não teve jeito Conseguimos a vitória Na hora que ele viu que deu ruim em um dos lados que a gente tava usando o clone Ele acabou abrindo mão Então conseguimos fechar aqui o desafio do lenhador A corrida do lenhador, é uma corrida mesmo Porque tá furiosa a arena e ainda fúria em tudo ali Tá uma doideira, ganhamos mais um lenhador Então é isso, corrida do lenhador nos deu o lenhador Mano, foi top demais, 75 mil de ouro Fechamos a corrida do lenhador GGK, olha isso, maravilhoso galera E agora sim, a gente vai pegar o nosso prêmio Isso mesmo, além do nosso lenhador A gente tem um prêmio que é resgatar aqui O visual da torre e todas as outras recompensas Que a gente conseguiu abrir no patamar aqui, beleza? Então bora lá, vamos resgatar todos os prêmios Desse desafio maravilhoso, dessa corrida do lenhador que doideira, então se liga só, bora abrir É isso aí, então vamos resgatar tudo aqui, começando pelo visual da torre, mano, maravilhoso Visual da torre liberado, é isso, nova skin pra gente, mano, muito bacana Vamos resgatar aqui esse baú e depois a gente vai lá ativar a... o novo visual Opa, lendária no, ca... no baú de ouro, mano, e ainda posso trocar, olha que beleza, mano Olha que beleza, ganhamos aí a lendária, mago elétrico 1 barra 20, eu vou trocar ela Porque tá com muito pouca, não tá nem Opa, moleque 19 barra 20, mano Vamos tentar trocar aqui pra ver se pega a nova carta Não foi Mas tá GG, mano, pegamos lendária e Pegamos justo a lendária que eu queria, o mineiro Falta um mineiro pra poder pegar O nível máximo, mano Meu Deus do céu, eu podia vir mais uma lendária Nossa, mano, jurei que viria Eu tava achando que ia vir Vamos ver se vem carta nova aqui O destruidor de muros, não, não foi Vamos mais uma aqui, vamos mais uma aqui Beleza, partiu Tentar trocar aqui essa carta, vamos ver o que vai vir Terremoto, tá, ah, beleza Pula aqui que não adiantou nada Beleza, pula raios, beleza Vamos mais uma aqui, mais um baúzão Baúzão aqui pra poder abrir, nossa veio o destruidor de muros, tá GG Pula raios, não tem problema Vamos resgatar essa daqui, agora essa aqui acho que é tudo Carta rara, veio o terremoto também Muito bom Vamos agora aqui nesse último baú aqui, baú de ouro também. Não veio lendário, tá GG, não tem problema. Vamos tentar trocar aqui pra ver se vem terremoto. Não vai vir, tá tranquilo, não tem problema. Pegamos todas as recompensas que a gente tinha aí. Vamos resgatar aqui a missão, muito top. E agora vamos ativar a nossa nova torre do rei. Deck de emotes, onde tem as torres do rei aqui. Vamos ativar essa aqui, mano. Meu Deus, ativamos a coleção da torres. Pegamos a torre lendária, meu amigo. Top demais. A gente já não tem mais aqui o, o desafio pra poder jogar. Vai liberar logo mais um touchdown em duplas e tal. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Eu quero jogar aqui uma partida pra gente ver como ficou essa skin no jogo. Bora lá, então. Uma partida pra gente. Então, partiu. <coughs> vamos lá, então. Partidinha, partidinha. É isso. Já estamos aqui na arena. Vamos pegar aqui o Simon Z Pegamos aqui o Simon Z, olha a minha torre Que lindas as minhas torres, mano Que linda que estão as minhas torres Aqui na arena do Clash Royale, vamos ver como vai ser aqui Comecei com o meu golem Ele já tá com um mago, pode ser cemitério Pode ser, deixa eu ver Corredor, tem algumas possibilidades Aí, hum Lápide Será que ele tá com, ué Agora eu fiquei na dúvida, hein Agora eu fiquei na dúvida, hein Vamos ver Vamos clonar tudo aqui ó, já que tá aqui com tudo prontinho Nossa, balão Vou tentar puxar o balão aqui, já que eu não tenho como fazer muita coisa Quer dizer, vou puxar ele pro meio Não vou ativar a torre, porque aí eu ia admitir um dano lá na minha torre Eu não quero admitir um dano, eu quero derrubar a torre dele Sem perder Nossa, beleza, porque agora ele gastou E ainda conseguimos levar a torre dele vamos levar também o mago de gelo Maravilhoso, deu muito bom pra gente por enquanto Vamos que vamos, porque tá GG por enquanto Tá ok Tô gostando aí da nossa, do nosso início Nessa partida, hein? Bora lá Vamos começar aqui com a bruxinha Aqui atrás e vamos ver o que ele vai fazer Será que ele vai tentar alguma coisa Diferente? Será que ele vai abrir mão? Hum, abriu mão? Ih, aquele deck De, de esqueletão, mano Esqueletão com balão Esqueletão com balão Tá, beleza Vamos botar aqui nosso Mega Servo Sabia que ele ia vir com alguma coisa ali A gente já vai tentando se livrar ali pelo menos Vamos tentar ver se a gente consegue dar aquela ajuda Aquela clonada ali, clona, clonamos, clonamos Pra poder, hum, ele puxou na hora certa, mano Acho que ele se ligou que eu ia clonar Puxou na hora certa e aí consegue se livrar de tudo, né? Bom, minuto final vai chegando agora Vamos tentar chegar agora com o nosso amigo aqui Vamos puxar ali pra trás, vamos puxar pra trás Puxa pra trás ali O balão vai tomando dano agora da torre também Pra nem chegar ali na nossa torre No máximo ali um dano de Nem vai dar o dano, nem vai dar o dano Tá tranquilão, hein, tá tranquilão Por enquanto deu bom Bom, conseguimos segurar por enquanto Vamos tentar agora ajudar ali, ó Travar tudo Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Beleza, bebê dragão ali Conseguimos e não vamos perder nossa bruxa Isso é muito... Ah, ele puxou Ele foi ligeiro, ele foi ligeiro, foi ligeiro Conseguiu puxar ali, mas tá 30 segundos Ele não conseguiu nem encostar Na nossa torre, então a gente consegue ali Puxar hum... Tem que ficar ligado, tem que ficar ligado agora Tem que puxar para trás Puxa para trás, puxa para trás Puxa, nossa Vamos, vamos, vamos vamos, vamos, vamos. Pega, pega o balão, pega o balão, tem que pegar o balão O balão, o balão, pega o balão, não deixa derrubar não Vamos lá, mais um Bo... Nossa, mano do céu Beleza, levamos a partida Conseguimos ali GG, mano! Levamos a partida, conseguimos a vitória, foi muito bom! Conseguimos aí o novo visual da torre, conseguimos ganhar utilizando o visual da torre. Então é isso, galera! Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Se você assistiu, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, comenta aqui embaixo o hashtag Água pra eu saber que você viu o vídeo até aqui, beleza? Então é isso, tamo junto, é nóis, obrigado, falou! Fui!